Nesse vídeo a gente faz o review tech do mod aegis solo, fica ligado. <música> Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem! E nesse vídeo aqui então a gente faz o review do mod aparelho Aegis Solo da Geek Vape que é uma marca já bem conhecida, respeitada, vem fazendo vários mods de boa qualidade e esse Aegis Solo não seria diferente. Como vocês podem ver, ele é super compacto, tá ligado? Pequeno, tem uma pegada boa na mão, sabe? De um lado ou de outro, tanto faz. É, ele tem partes bem ergonômicas assim que encaixam bem na mão partes com tipo de borracha né e outra parte aqui tecido em couro tem um displayzinho aqui que também é ótimo tranquilo você aperta cinco vezes como todos os outros ele vai ligar de boa e aí você tem aqui vários modos para você poder trabalhar e usar com ele sendo de potência em watts como também Bypass, é, curva de valores do seu, do seu VAP, TC, TE, CR. Então você tem muita possibilidade de configuração específica de como você quer, qual vapor, o que, que você está usando de atomizador, tá ligado? Você consegue ter várias opções aqui. Diferente, por exemplo, de um kit inicial, que seria, por exemplo, esse Smoke Stick X8, que você tem a bateria embutida, você não consegue ver nada, você não consegue controlar nada, você não consegue nem ver se a bateria está acabando. Num mod já mais evoluído desse, como o Edge Solo, você tem toda essa capacidade de saber se está com quanto de bateria, se está acabando ou não, tem tudo que você precisa. Inclusive, né, a bateria que você pode tirar aqui por baixo, desrosqueia. Então, é uma daquelas baterias de 1800, 650, alguma coisa assim. Você põe lá, rosqueia aqui embaixo Aqui para rosquear às vezes é um pouquinho chato de, de encaixar Mas uma hora que encaixou, já era, ele roda legal, fecha legal No começo eu tinha uma certa dúvida para saber se tá rosqueado certo, tá ligado? Porque tipo, não tem um caminho certinho, é como uma rosca mesmo E aí você tem que fazer no contrário até encontrar certinho E aí você tem um pezinho aqui para você poder segurar melhor, né? Tipo, mas é tipo isso aqui, tá vendo? Esse pezinho aqui. E aí ele vem com dois botões, bem minimalista e simples de você operar ele, né? Um para você ligar e outro para você poder configurar as coisas. E por ter bateria separadas, acabou uma, você pode ver quando tá acabando, já deixar outra no shot para você continuar usando. E para mim, que sou um ex-fumante, é perfeito, né? Porque você não fica um momento sem. É só você trocar a bateria. Se você quiser vaporizar de novo, é só trocar. E tá valendo. Eu simplesmente sempre gostei de vaporizadores. Comecei com os vaporizadores de ervas secas, como o Pax, GP Elite. E depois descobri esses vaporizadores, né? Então inicialmente eu usei o Smoke Stick X8, mas com o tempo achei uma bosta. Depois, tá ligado? No começo eu achei bom pra caramba, e conforme a necessidade vai aumentando, a gente prefere algum mod tipo esse aqui. E aí eu fiquei na dúvida entre comprar o Aegis tradicional, né? Aquele maiorzão, ou um desse aqui que é um solo. Que é mais minimalista. E vou te falar que, galera, eu curti pra caramba. Ele é bem simples, minimalista. Dá pra você fazer várias coisas na configuração dele. Diz o um comercial do VAP que é a prova de choque e a prova de água, né? Então... Tem vídeos aí, a rodo, tá ligado? Da galera tacando ele na piscina, tacando no, na breja, tá ligado? Tacando no vazamento do cu da véia 71, tá ligado? Tem coisa pra caramba. Tem gente passando com um carro em cima dele e, tipo, mano, o bagulho ele destrói algumas pecinhas assim quando passa o carro, mas ele continua funcionando e continua a prova d'água, tá ligado? Eu fiquei impressionado com a resistência dele. E é lógico, assim, o material dele por ser de borracha e tudo mais é muito mais fácil quando você põe no bolso, juntar os pelinhos, juntar algumas poeiras, algumas coisas nele. Mas por ele ser a prova d'água, é só você depois tacar debaixo d'água, lavou, tá novo, já era, que nem só bolsa. Ops. Realmente, eu tenho curtido pra caramba e não me arrependo de ter saído um kit inicial para esse. Eu acho que é perfeito, tá ligado, pra quem tá saindo de um kit inicial para poder usar alguma coisa com mais controle e potência, tá ligado? Ele chega... As especificações vocês vão encontrar em qualquer outro canal que é só sobre especificação, tá ligado? Mas até onde eu vi, ele vai a 100 watts de potência aqui. Eu não uso a 100, porque para mim não precisa. Acho que no 75 já tá ótimo, tá ligado? E aqui em cima você pode usar qualquer tipo de atomizador com rosca 510, né? Então, eu comprei aqui o... Atomizador Zeus X Que acho que também é da Geek Vape E tem rolado de boa, tá ligado, galera? E o teste que eu vou fazer aqui vai ser com... Vai ser com esse juice aqui Que nem... Que é Monster Honey É da Monster É uma marca que eu não conhecia também estou experimentando Logo mais sai algum vídeo sobre se já não saiu. Se tiver saído, vai estar aqui no cartaz, num desses cantos aí. E o componente dele é mel, leite e sei lá uma plantinha que poderia ser maconha mais um ar. Então. E aqui o esquema, quando você clica três vezes, você consegue mudar os mods, o modo que você tá, né? Tipo, sete modos diferentes para você poder operar o mod aqui, aqui eu tô a 60 watts, vamos ver. Show de bola, mano! Faz um vapor animal, tá ligado? Acho que não precisa mais que isso. E o sabor também, pelo atomizador, é ok, né? Tipo, não é nada demais, mas questão do vapor, funcionalidade, Mano, tá show de bola. E aí você tem na lateral aqui também a entrada para você poder carregar, ou não sei se tem firmware update do vaporizador como outras coisas, como lente da vida, mas você tem entrada aqui micro USB para você poder carregar direto sem precisar de um carregador. Não demora muito, tá ligado, para carregar uma bateria dessa, mas é um pé no saco se você ficar carregando toda hora por aqui, tá ligado? Então eu super indico você andar com umas duas ou três baterias. Se você estiver usando um atomizador do estilo desse, RTA, com dual coil, tá ligado? Tipo, vai duas baterias fácil no dia, entende? Então acho que ideal seria ter umas três e aí você vai, enquanto uma está usada, você deixa carregando. E por falar nisso também, tem um carregador que eu comprei que deve estar tá na descrição, se já não tiver por aqui o vídeo. Vocês vão ver no futuro aí sobre um carregador para baterias, pilhas em geral. Então vai servir tanto para bateria de VAP quanto para pilha de flashes, né? De iluminação. E é um carregador legal também fica ligado. E com relação à praticidade, ergonômico, show de bola, tá ligado? Você não, não sente nada demais e por ele ser não só alguma coisa redonda como esse aqui, isso aqui tipo, é um caminho fácil, quando você bate na mesa ele vai tombar, tá ligado? Isso aqui já não tomba tão fácil, tá ligado? A bateria que eu tô usando aqui é tipo aquela LG de 18, não sei que lá, não sei que lá. E cara, meu, eu não tenho que reclamar, cara, desse mod, tá show de bola, não apresentou nenhum problema, tá ligado? Simplesmente funciona, quando você quer, com a rapidez, você aperta, ele já, já, é, esquenta, já esquenta direto, né? Tipo, você aperta, ele já esquenta direto, não tem um delay muito rápido nisso e... Só os pontos que eu diria, entre aspas, como contra, é a iluminação do, do display aqui, tá ligado? Você consegue aumentar ele até 100%, segurando o botão de cima. E apertando o botão pra cima ou pra baixo aqui. E eu achei que assim, no sol, a 100%, beleza, quebra o galho, tá ligado? Mas se você deixar menos que 100%, 50%, você não enxerga porra nenhuma. Mas isso é de menos. E outra coisa que eu encontrei que eu não achei tão confortável, tá ligado? É a questão de ele esquentar um pouco, tá ligado? Ele não vai esquentar que nenhum outro mod desse, que não tem nenhuma borracha, é só... Metal, esquenta muito mais, tá ligado? É super inconfortável quando esquenta demais. Já esse aqui, ele esquenta, mas não numa temperatura que tipo, é insuportável ou chata, tá ligado? Ele dá uma esquentadinha de leve. E por ser borracha e tudo mais, o couro, ele segura um pouco dessa, desse aquecimento dentro dele. Mas você ainda sente na mão, tá ligado? Você sente ele esquentar. Então a história é essa, galera. Eu tava num mod inicial, com o tempo achei uma bosta, porque esquenta e não encontrava outras peças para repor aqui o atomizador, pá, e não tem como trocar bateria. Eu perguntei para um amigo, ele indicou super a Geek Vape, e os Aegis da vida, que ele já tem há anos e funciona de boa, então eu resolvi investir nesse Aegis Solo, que é só uma bateria, mais portátil, mais minimalista, e cara, eu não tenho nada a arrepender, falar sobre ele, achei sinceramente sensacional, tá ligado, tipo, ele funciona, é prático, simples, você pode trocar a bateria quando quiser e não é tão caro assim, tá ligado, e o valor, puta, mano, eu não me lembro, tem, tem vários valores, né, e no Mercado Livre, dica, né, de onde comprar, no Mercado Livre você vai encontrar, mas tá tudo mais caro, tá ligado, e é de vez em nunca que você encontra um ali, e por ali encontrei uma loja, tá ligado, não é patrocinado esse vídeo, eles não deram pra mim, tipo, eu também não pedi, mas é, eu, eu comprei com o meu dinheiro porque eu estava precisando realmente, tá ligado? Para substituir o meu antigo. E a loja, acho que chama BuildVap, tá ligado? Alguma coisa do tipo assim. E lá foi a loja que eu encontrei mais barato, por 260, 250, não lembro exatamente, mas era mais ou menos esse valor, tá ligado? Então, pro, pro valor que, que é pago nele, pelo valor que é pago nele, com certeza eu acredito que vale 100%, tá ligado? Pra quem precisa, pra quem gosta de vaporizar, vale 100%, eu assino embaixo, tá ligado? Um Geek Vape mandou benzaço. E é isso aí, galera, por hoje é só, muito obrigado pela sua presença única aqui. Se gostou, deixa aí seu like, se tem alguma dica pra para passar sobre ele, ou se tem alguma dúvida, deixa lá embaixo na descrição. Se inscreve para novos conteúdos, novos vídeos, episódios. E a gente se vê na próxima. Vape On chega de fumar, chega de fumaça. E se lembre, brother, você é demais. Até mais.